Eu tinha um grande problema aqui com OS ah, escritas, né, aquelas carbonadas antigamente, é, OS que se perdiam, então o técnico, às vezes a escrita do técnico não ajudava, cada um tinha uma escrita, às vezes a gente tinha que escanear essa OS para grandes empresas que a gente trabalha, Vai, vou, dar, vou, vou dar um exemplo para algumas empresas que a gente trabalha, que nem a Riachuelo, a Centauro, Hospitais... Então acabava que os gestores dessas empresas acabavam reclamando, ó, oh, não estou entendendo o que o técnico está escrevendo na OS, tal. E acabou que muitas empresas, o que acabou é, afetando aqui em mim, que muitas empresas começou a pedir relatório fotográfico de todos os serviços que a gente estava executando. Então, ah, você trocou a correia do motor, mas é, aonde aqui. mostra que você Trocou a correia, você tem a foto do antes, você tem a foto do depois, né? Então a gente falou: Meu, a gente vai ter que procurar uma alternativa, né? Então a gente começou a pesquisar, é, outras empresas e tal, e a gente associou que a Contelish foi a melhor opção, né? Porque a gente consegue controlar bem as OS, né? A gente faz o relatório fotográfico, a gente conseguiu montar um sistema. Para a gente poder trabalhar do, do nosso modo, né? A gente está ainda em fase de, de adaptação, porque vai fazer um ano ainda. Mas assim, foi um negócio muito positivo para a empresa, né? E os clientes gostaram muito. A gente conseguiu controlar com isso também a hora extra dos funcionários. Teve um... Reduziu bastante o custo também, porque... O técnico, você sabe, ele coloca a hora que ele quer, às chega na casa dele e tal, check-in check-out, meu, finalizou, a gente sabe que o técnico tem aquela uma hora de deslocamento até a casa dele fora do horário. Então, você paga aquela uma hora em cima da finalização da OS. Então, e com isso também ajudou o quê? Diminuir o custo do cliente. Uma cobrança indevida, porque o técnico, às vezes escrevia uma hora errada no na OS e acabava que o cliente acabava arcando com essa situação né então a gente achou essa solução boa para a empresa para estar tá colocando esse sistema e tá rodando né hoje a gente tem somos duas empresas que roda com o tá está sendo bem produtivo a gente tá melhorando a cada dia a gente liga para vocês ah, a gente precisa fazer isso no sistema aí vocês orientam a gente faz mas tá indo muito bem